É da vida que a vida se nutre. A vida deve ser a prioridade ou não haverá vida de espécie alguma. Observando o momento de nossa sociedade, podemos dizer que estamos numa transição. Ainda não nos tornamos o que precisamos ser e já não somos mais do que éramos antes. Descemos do pedestal do topo da cadeia predatória, onde estávamos destruindo os ecossistemas, e agora, caminhamos para uma nova consciência planetária onde assumimos nossa verdadeira vocação e a responsabilidade de servir ao planeta. É fato que essa postura ultrapassada está chegando ao fim. Os modelos de cidades que temos hoje são parecidos com um buraco negro, onde a concentração é tão grande que consome tudo, inclusive a própria luz. Mas podemos criar nossas cidades como potentes centros de revitalização e expansão, devolvendo recursos naturais e reconstruindo ciclos da biodiversidade com inovação e criatividade. Como podemos inverter esse sinal? Passar da destruição à nutrição e florescimento das cidades? Como transformar as cidades em espaços de revitalização? Podemos iniciar nossa caminhada colocando em prática, por exemplo, os valores propostos pela Carta da Terra, nos âmbitos ambiental, social e econômico. Mas essa importante mudança passa pela mudança das atitudes e dos valores de cada um de nós. Aliás, é estranho pensar que só agora estamos nos dando conta de quanto nosso sistema econômico é violento que se apropria da vida, dos recursos naturais e do trabalho humano de uma forma totalmente utilitária. Como seria a nossa vida se nos pautássemos pelo que somos e não pelo que possuímos? Qual o papel da política se não de nos reinventar enquanto sociedade? De cuidar das relações entre as pessoas, nas comunidades, cidades, países e no planeta? Podemos fazer diferente. Acredito em novas formas de fazer política, uma política que pense na vida em primeiro lugar. Minha trajetória de vida como empresário socialmente responsável, líder da sociedade civil e agora na política, foi e sempre será a serviço desses princípios. E dessa forma eu convido vocês nesta eleição, a pensar e agir como cidadãos e cidadãs responsáveis pela transformação do que somos, do que queremos ser, espalharmos juntos essa semente de uma cidade mais transparente, justa e sustentável. São Paulo só muda se mudarmos nosso jeito de votar.